Não sei se ele quer falar. Ah, pé. Tá. Vai, um gosto. Palminha. Palminha. <risos> eu estou de cuequinha, então eu não posso levantar. Olá, aquela curtidinha. E se vocês gostaram desse vídeo, eu trago a parte 3. A parte 3. <risos> Beleza? Até aquele vídeo. Porra. A... <risos> Olá! lá. <risos> Pana, faz a introdução e eu vou só dublando, então. E é isso, galera. Aproveita aí. Até a próxima. Até a próxima. Já tá despedindo. Até a próxima. Mas vai assim, minha <risos> Eu vou colocar tipo o final do vídeo. Não, Caralho. não. Aí toca o final do vídeo, Cheguei a chorar, mano. Ai, tem calor na porra, velho. Tá muito quente, Pô, mano. Juro, me dá até calor também. Peraí. Daqui é pra sincronizar depois. Às vezes... Ah, que beleza. Aí você falando junto, eu não consigo. Impossível de não rir, né? É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. <risos> Vambora, então. Dá play, porra. <risos> Então é isso. <risos> Já acabou o vídeo. <risos> só que barulho foi? Será que eu lembrei do moleque? <risos> que eu lembrei do moleque. Jogou o negócio tudo aqui no carro, mano. Olha isso aqui, <risos> Olha isso <esse> aqui, velho. <risos> Ai, eu tô chorando. <risos> Ai, meu Deus. Cara, eu tô suando muito, velho. Caraca, Caraca. eu tô passando mal, mano. Logo essa... Olha minha testa, Minha testa tá brilhando. Caraca, parecendo careca. Aqui. Cadê? Aqui vai começar. E uh, agora pro nosso cine repórter não. cinematográfico, Nerico, vou te mostrar no. a real situação uh, aqui na Ligária do uh, plano piloto. Hey, Olha tchê. só como a gente pode ver. Vai, Boa. vamos lá. nem sei onde eu parei.